que a gente, toda noite, ia abrir com os textos de dentro da, da exposição, da amostra, né? Que quem não lesse, pelo menos, vai saber o que se tratou. E como é uma amostra do meu trabalho, eu preferi que as historiadoras de peso fizessem isso por mim. Por exemplo, eu ganhei um prêmio com, esse, com, essa, com essa dissertação para uma publicação, e é uma publicação que eu quero que seja pública. Por quê? Porque eu quero doar esses livros para as escolas. Porque eu acho que o canal são as escolas. Escolas de ensino fundamental. Principalmente, depois ensino médio. E também os alunos da FAFIM, que eu pretendo estar tá, também presenteado no um livro, que os alunos, e serão futuros professores de escola. Né? Então, eu estou aguardando para ver se o livro... Né? tem teve um concurso. Tipo, um moço, um, né? então eu estou aguardando, mas, nesse sentido, a gente vai... Então eu tive três historiadoras brasileiras de peso, primeiro a minha orientadora, que apresentou o meu trabalho, que fez o prefácio, que eu sintetizei a um pedacinho só, eu não ia botar tudo ali porque fica né, difícil para todo mundo ler mesmo, então eu sintetizei o que ela escreveu, a Cláudia Rodrigues foi minha orientadora, e a Cheira de Castro Faria fez a orelha do livro e a Mélida, Del priori, fez a contracapa. E aí eu faço uma síntese do que está exposto ali. Então nós vamos ler esses três textos. E hoje, cada dia eu escolhi um para ler a apresentação da Cláudia. E hoje eu tive o prazer de escolher, e tenho a honra de anunciar aqui, um aluno que eu trabalho no quinto período. Eu escolhi ele, ele foi o primeiro a chegar. Esse foi o critério, hein, gente? Nós todos vão ficar com ciúme, né? ouviu, né Santos? se você tivesse sido o primeiro, você ia ler. mas ele foi o primeiro a chegar, e ele é um bom aluno eu escolhi o Natanael para ler o texto da Cláudia Rodrigues, onde ela apresenta o meu trabalho e vocês vão ter uma ideia, onde ela fala dos capítulos, onde ela contextualiza aquilo que a, a, o serve da minha pesquisa então Natanael, você?